O CIMI veio até São Paulo para acompanhar o Inclusive Innovation Challenge promovido pelo MIT. A iniciativa vai premiar, aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, os negócios que melhoram as oportunidades de trabalho a partir da tecnologia. Pós recorde de inscrições globais, a edição latino-americana selecionou 12 empresas para apresentarem seus pitches na semifinal. Em um ambiente que inspira a modernidade, as startups foram divididas em quatro categorias e avaliadas por dezenas de jurados. Inclusive o Innovation Challenge é a tentativa do MIT de achar a solução para que a tecnologia esteja incluindo economicamente as pessoas é, não, na sociedade. Esse challenge é com o objetivo de identificar quem já está fazendo a diferença hoje e daí promover esses empreendedores para o mundo. Além disso, ele é objetiva é trazer um funding para que as startups consigam, para escalar mundialmente, ter um, um primeiro capital para não cair no vale. A que é that, que a tecnologia realmente inclua o ser humano e não deixe ninguém à deriva para o futuro que já está aí. E que realmente a gente pode usar a tecnologia para o bem ou não para o bem. Os quatro vencedores, um de cada categoria, vão representar América Latina na final mundial do evento, que será realizada no MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos, em novembro. Além de receber 20 mil dólares cada pela etapa latino-americana, as equipes disputam mais 250 mil dólares na final. E é um momento de transformação muito grande no mercado, uma, for uma forma diferente, nova de se trabalhar, valorizar o ser humano, valorizar os empreendedores pequenos, microempreendedores, os artesãos, onde você vai realmente profissionalizar e capacitar essas pessoas para elas não precisarem mais de emprego, empregos que não existem mais. Tem áreas que estão saturadas, esse desemprego gigantesco acontecendo, como você faz para essas pessoas se sustentarem? Então você cria uma alternativa para elas, onde o seu trabalho é valorizado, o seu talento é valorizado e elas consigam se realizar nós trabalhamos com um público de base de pirâmide, altamente vulnerável, que é o agricultor familiar. E esse tipo de apoio, de validação, de carimbo, eu digo, do MIT de outras instituições, são fundamentais para que a gente possa seguir a trajetória, uma trajetória árdua, difícil, não é fácil, mas com muitos apoios, como nós já temos, nós sabemos que vamos conseguir, que vamos disruptar essa cadeia milenar de produção e consumo de alimentos. Eu felt senti really muito confiante, felt senti muito estar surrounded by by such innovative founders from all over Latin America for working to make the world a better place. Wow. We all share the same passion of solving a really important problem which is the future of work. So I expect to be inspired uh, by, by fellow colleagues from all over the world. A gente ficou super feliz. Estamos muito muito felizes e a gente acredita que vamos ganhar lá em Boston o, o prêmio global. As startups foram avaliadas pelas suas apresentações e pelo possível impacto que seus negócios podem causar no mercado de trabalho. O processo de conhecimento e julgamento das startups foi todo online, foi um processo através de uma plataforma super simples com alguns pontos bem específicos. A capacidade de escalar é um deles, a capacidade de impactar muita gente. É outro e é um programa de impacto, né? de impacto social, impacto econômico. Então também a capacidade de impactar a camada mais simples da população era um dos quesitos a ser avaliado. Além, claro, da ideia do, do, do, do projeto que está sendo apresentado. As equipes que não se classificaram para a final mundial não saíram de mãos vazias. Além da premiação de 5 mil dólares, as startups voltam para casa com contatos, visibilidade e muito aprendizado. A gente conseguiu fazer vários contatos legais, Legais, assim. Então são feedbacks de pessoas que estão olhando de fora, que às vezes pra gente que tá dentro fica um pouco mais difícil, né? a gente tá tão imerso naquilo, tão no dia a dia, e vem aquela dica que te faz pensar, pessoas com contatos muito bons, então, a gente tá muito feliz mesmo de estar aqui, foi muito bom e não acabou ainda. Acho que a premiação ela vem depois do evento, né?